boa noite pessoal está aqui chegou na Luiz Eduardo aí achei aqui esse engarrafamento aí oh, porra vamos filmar, vamos ver o que é está que lá na frente eu ainda não sei mas a ideia é descobrirmos. Hummm, Blitz de tram! Pegando a porra toda. É certo que a gente vai separado Até que não viu, Até que não fomos E aí Estão vendo aí Como é que tá a Blitz Salvador Agora É Blitz com PM Detran E por perto sempre fica também Carro da Secretaria da Fazenda. Agora naquele ponto ali é, é meio raro fazerem geralmente é aqui, ó, nessa curva. Ou eles fazem nessa curva, fazem depois da curva, porque quem vem de cá não enxerga. Aí pronto, quando, quando desaba, já foi. Fudeu, não tem pra onde correr. É, galerinha, galerinha, galerinha, se ligue Uma dica que eu vou dar pra vocês VIVÊNCIA, VIVÊNCIA Pra você que trabalha Vou usar umas camisas sociais Ah, meu filho, pode ir Pois é, rapaz Eu não compro mais camisa social Manga longa porque não combina com jaqueta. Chego no trabalho com a jaqueta, com a, com a camisa toda abarrotada. Parece até que, que eu não passei a camisa. Pumba, é feio. Fica feio. Fica muito feio. É, agora só vou comprar também camisa de blusa curta ou polo. Véio. Pra trabalhar tem que ser, véio. porque manga longa vai rolar. Outra coisa também é aqui em Salvador, clima quente. Não sei se é essa jaqueta especificamente, porque na outra não sentia. O, o... o braço, na verdade o, o antebraço, né? na parte de cima, suando muito, tanto que fica suado, aí o suor fica impregnado na jaqueta e daí o mau cheiro, então assim, às vezes você pode até não suar, mas pelo cheiro já está impregnado no material, seu braço vai terminar ficando fedendo. Que é o que tá acontecendo comigo. Aí é o que eu tô pensando em fazer. Vai, amigão, dando no luz lá para passar? Passa aí, oh, Gente. Quem tá te segurando? Ah, não tem ninguém. Aqui eu vou adiantar. Viu? Aí, bomba! Fica esse mau cheiro, eu tô pensando em passar um hidratante no braço para deixar o braço ser mais cheirosinho e aí eu coloco a jaqueta é uma viadagem é um trabalho a mais só que eu não sei você mas eu não gosto de ficar, não gosto de ficar fedendo não velho ainda mais porque eu tô limpo você feder estando sujo é uma coisa mais é você Limpinho, velho. Fecha tomar banho, botou a roupa, botou a sua jaqueta, foi trabalhar. E chegou um trabalho fé dentro. Aí não, aí não. não é ninguém pra atravessar. Fui. É, pois é, rapaz Rapaz, a Blitz ali Os caras estão esperando levar muita gente viu? Três Caminhões Pra botar a moto em cima E esse mês a, a, a polícia intensificou as blitzes. Por exemplo, no sábado Eu estava levando um colega no trabalho que ela tinha me pedido, que ela sai mais cedo 8h30 da manhã Eu passei aqui pela Suburbana Tinha uma moto do Águia uma na moto do Águia não Duas motos aí na frente, mais três atrás e no meio seis motociclistas. No caso, ela escoltando, né? Eu comentei isso com um colega e disse, rapaz, isso aí foi o segundo lote. Porque mais cedo do que isso, eu já tinha visto também. E eles ficavam aqui, ó por exemplo, nesse retorno aqui, eles estavam aqui. Então, independente se você visse do lado do Largo do Tanque, Baixo Fiscal, o Comércio, Ribeira, tem que passar por ali. E aí, pai, ele caiu na rede. Foi muita gente. E isso tinha o um caminhão também da inteligência, da polícia, da CETREL. Aí, pronto, rolava a bris, a CETREL do lado, já para registrando. Hum. A CETREL do lado já registrando. O que tinha de fazer? E foi subindo, subindo, subindo, bairro a bairro. Resultado, chegou até dentro de, de plataforma. E levou muita gente. Até o, o, o mecânico... O ó daquela twist amarela que a gente anda <risos> pararam ele também sem capacete e sem retrovisor é problema problema dando jogo de luz pra ele até quando ele sinalizou já começou eu comecei a dar jogo de luz ah, tô passando ele foi desviou mas deixou espaço de pra gente então tá tudo bem Pô, galera, hein? acho que pelo horário não vai ter nenhuma surpresa daqui pra frente, não, viu? Tinha que encerrar por aqui pra esse vídeo não ficar muito extenso, não ficar chato. Então é isso aí. Opa, segura. pro outro lado. Bom, a gente passa aqui, no percebe, mas esse túnel aqui do lado tá bem adiantado. conta gasolina aqui, todo então, dia passei tava tinha um posto de gasolina a 3,5 alguma coisa. É, 3,54. Tá na hora de abastecer. Qual foi? Preser. Bom, se encerrar, né? Vamos encerrando por aqui, valeu! 11 minutos, tá bom? tchau! tchau.